Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, outra vez, ó, parece cena repetida, mas não é edição não. É outro dia, carro em todo aberto. Dessa vez eu vou trocar o rolamento. E galera, veja só. Já arranquei aqui, ó, para adiantar no vídeo. Ah, é pesado, ó. Tá aqui, ó. O cubo de roda, ele é todo aqui, ó. Tá vendo? Já, já arranquei aqui, ó, a mangueira de eixo, a manga de eixo, né? Já para adiantar que eu tô fazendo aqui agora a troca de novo da suspensão. aqui ó, vocês podem ver o pivô, né? Que eu fui trocar, que eu troquei ó, a balança completa, tá tudo aí. E ó, se tiver gostando, galera, aquele like, comentários, se inscreva no canal para ajudar, Compartilhe o vídeo. Esse é o meu Lecheba o chefe feito. E ó, até aqui eu consegui tirar daqui para lá, galera, não tem como mais, porque é peça prensada. Agora eu vou ali na oficina né, E pagar o rapaz Pra fazer a troca desses rolamentos pra mim E depois eu volto aqui e monto ah, Aqui 70, 80% da mão de obra eu já economizei né? Essa desmontagem e montagem aqui Só vou pagar só a prensa Beleza? Então eu vou continuar aqui o serviço Que ainda é 7 horas da manhã E tem que ir logo pra terminar hoje né? O sol hoje tá bem gostosinho Tá um dia fresco Bora que bora galera, bora que bora Tem que fazer manutenção desse carro todinho, hein Acompanha aí Aí galera, ó, cheguei lá da oficina É, pra colocar Não tem jeito, tá Tem que precisar de prensa, tá aqui, ó Top, top, top Sem folga nenhuma, ó Rolamento Zero, zero bala Tá aí, ó, bem colocado Mas tem que ter prensa Agora galera, é só Voltar pra cá, ó Montar tudo de novo Beleza? E vai ficar show de bola Esse vídeo de hoje só foi isso aqui, ó Troca de rolamento, ó Então vai acompanhando o vídeo aí, galera Não esqueça do like pra ajudar nem eu falei, vai ter muito vídeo Desse carrinho aqui ainda Tem muita coisa pra fazer Eu tô fazendo toda a mecânica dele aqui Então, ó Compartilha, se inscreva no canal se não for inscrito Olha aqui, ó vocês veem, galera, que eu não tô mentindo, ó isso aqui, tudo que eu já troquei, ó. Tudo que tem vídeo aí, ó. Disco, bandeja, ó. Bomba, trava de porta, tá muito plano aqui, ó. Tá vendo? Então é isso. Deixa eu continuar aqui, porque o sol já começou a bater mais forte aqui. Então, deixa eu continuar a montagem. Terminando aqui, é... eu continuo o vídeo aqui, mostrando pra vocês. É, na desmontagem, galera, que nem já falei Eu não tô ensinando a fazer não, tá? A galera comentaram é demais aí Que eu mostro já feito, né? Mas o que acontece? Isso aqui para mostrar que tem como fazer em casa ó. É o meu Lecheba, chefe fez Mas dá para fazer em outro carro também Não é difícil, ó A manga de hoje aqui separado ó, Só tem aqui, ó Um parafuso Que é o daqui Né? Da suspensão o outro parafuso que é daqui da barra de direção e o parafuso aqui de baixo que é o, o que prende o pivô. Tirou os três, vai ficar solto aqui. Retira com cuidado, não dá pancada, tá? O pivôzinho aqui já tá meio mole aqui e é novo que eu coloquei, mas acho que não tá batendo ainda, ainda não. E, e solta, faz esse serviço. Tem que ter feito, é, tem que fazer e colocar no local. Mesmo jeito, encaixou aqui de novo em cima. Prisilhou aqui, os parafusos de volta Tá terminado Não tem segredo, esse aqui não tem segredo É fácil, fácil, fácil, tá? Qualquer um dá pra fazer Então deixa eu montar, já já eu volto Aí galera, acabei de montar o carro Já desci, ele tá aqui no chão Ó, rolamentinho Está aqui novinho Ó, filé Pode assuntar aqui, ó é, Não dá pra ver, né? Que o rolamento tá aqui dentro Mas ó, o carro montadinho já fechadinho e já dei até uma volta o barulho dele parou né e galera quando eu terminar de fazer essa montagem dele dessa manutenção toda vou fazer uma viagem e vou gravar falando para vocês aqui como que ficou o carrinho tá aqui top top alguns vídeos tá até parecendo que é a mesma cena né mas não é porque como o serviço aqui na frente né tem que abrir a frente mesmo tem que fechar fica bem, mas eu garanto para vocês, tá? Que é dia diferente, tá aqui também. Esse aqui foi o vídeo que eu mostrei aí trocando o rolamento. Não tem jeito, o rolamento precisa de pre de prensa, é para tirar até que dá para tirar com as pancadas. Mas agora para colocar ele no local não tem não tem jeito, galera. Tem que prensar, senão vai ficar o rolamento novo. Fica a dica aí para vocês. E se vocês gostaram do vídeo, não esqueça aquele like. Se inscreva no canal se não for inscrito, compartilhe aí para mais gente. Esse tipo de, de, de serviço que eu fiz hoje é, dá para fazer em qualquer outro tipo de carro, tá? Não é só para o meu aqui Lecheba, não. Dá para qualquer carro. Quem quiser fazer em casa dá para fazer. Então é isso, galera. Espero que tenha gostado e eu espero vocês até no próximo vídeo que com certeza eu acredito que deve ser do Lecheba de novo. Tchau. Não esqueça o like.